Este é um momento particularmente importante na vida do Conselho, mais uma comemoração do, no âmbito do feriado municipal. Quer a vida, o destino, que seja nas condições de, digamos, maior distanciamento físico, social, mas não, pelo contrário, distanciamento emocional e por isso começo por desejar a todas e a todos que este ano possa augurar algo ainda mais positivo e que encontrem nas dificuldades do dia a dia eh, oportunidades de realização pessoal, emocional eh, e profissional sabendo que é particularmente um momento difícil, mas com a, a perspectiva de que já passamos também momentos particularmente mais difíceis do que aquilo que nós podemos augurar. E neste momento gostaria de cumprimentar de forma especial Todos aqueles que passaram, que estão a passar, ou que poderão passar eh, pela circunstância da transmissão ou da contaminação do vírus. Que possam viver esse momento com a maior resistência e que possam sair da circunstância o mais rápido possível e nas melhores condições de saúde possível. Gostaria de fazer, do mesmo modo, um cumprimento muito especial a todos aqueles que estiveram, desde a primeira hora, na linha da frente. Aqui o caso particular da nossa Delegada de Saúde Pública, a doutora Fátima Pais, que representa aqui, de facto, é o rosto de dos profissionais de saúde, na primeira linha, mas não queria deixar e em si cumprimentar todos os médicos, quer os médicos de saúde familiar, quer os médicos dos cuidados, digamos, intermédios e cuidados, digamos, de medicina interna, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de diagnóstico, seja, sejam profissionais da dimensão ou do, do Sistema Nacional de Saúde, sejam os do sistema privado, que têm tido, de facto, um papel fundamental e, e um papel que, que fundamentalmente, eh, tem sido de grande entrega, de grande resistência, de grande energia e de enorme serviço à causa pública, honrando de facto o desígnio que juraram uh, na salvação de muitas vidas uh, e por isso estamos gratos em óbitos por esses profissionais. Como de resto, Estamos muito gratos a muitos outros profissionais que, anónimos, que não são visíveis, como é o caso dos presidentes de junta, que têm feito um trabalho uh, que é, como dizia, invisível, mas fundamental, na identificação, como dizia a nossa agraciada, mas também de forma muito ativa a sugerir medidas e a ser a parte, digamos, de combate. Todos se lembram de muitas atividades, ações, medidas, em que os seus presidentes juntas estiveram. Mas também gostaria de agradecer de forma muito especial aos cuidadores, às direções de muitos lares técnicos, profissionais, auxiliares, que no momento particularmente difícil, estiveram sem medos, na Linha da Frente. Gostaria também de fazer um cumprimento muito especial a muitos voluntários que não sucumbiram a, digamos, a, esta, a este medo e que foram para a Linha da Frente combater e ajudar as pessoas neste combate desigual. Queria, nesta circunstância, também ser justo e dizer que, pese embora a democracia ser constituída por vários partidos, no órgão Câmara Municipal tivemos eh, a solidariedade de todos os vereadores, inclusive os eleitos pelo Partido Socialista e a eles também a minha palavra de agradecimento queria por outro lado mandar daqui os nossos votos de condolências a todas as famílias enlutadas vítimas deste, desta pandemia e dizer-lhes uh, aquilo que muitas vezes é difícil mas que procurem Passar este luto, substituindo a dores, a uma certa revolta por sentimentos de saudade e boas memórias. Permitam-me, nesta, nesta ocasião, e porque temos hoje uh, uma homenagem, eu diria mais do que justa, à nossa Delegada de Saúde Pública, à doutora Fátima Paes, dar nota das três grandes ordens de razões que estão por detrás da proposta do Presidente de Câmara, mas que mereceu o apoio da Câmara Municipal de Óbidos. A primeira razão tem muito a ver com a, a percepção que hoje, felizmente, no meio desta pandemia, se começa a ter no contexto da sociedade civil. A importância que tem ou que têm os profissionais de saúde pública. Até então, muitas vezes, ou muitos portugueses, nem sabiam para que servia os profissionais de saúde pública. Também quis o destino mostrar que todos aqueles que, e falo em particular de muitos países que não investiram em medicina de saúde pública, são aqueles, estão a ser aqueles que estão com maiores dificuldades na transposição desta dificuldade e desta luta contra a covid-19. A doutora Fátima Paz, desse ponto de vista, teve um papel fundamental no Conselho de Óbitos. Não foi de agora da pandemia, foi muito antes da pandemia, há muitos anos, com projetos e iniciativas muito especiais. Uma pessoa que se mostrou e revelou ao longo do tempo, e tive a oportunidade de ouvir a doutora Fátima Paz, mas sobretudo o testemunho da doutora Lola, e a cada palavra eu sentia exatamente o mesmo. O facto de ser uma pessoa humanista, muito preocupada com a prevenção da saúde. Este pilar que tem sido um pilar amplamente desvalorizado pelos poderes públicos, a começar pelos poderes locais, pelos poderes centrais, mas sobretudo ao nível do poder político. E muita coisa tem sido feita e que não tem sido visível aos olhos dos nossos cidadãos. Mas dizia eu que a doutora Fátima Pais além de ter muitas ideias foi uma pessoa que conseguiu implementar muitos projetos agendas na senda pública como o caso do Amigo Especial que hoje faz parte de um programa e de uma estratégia muito mais alargada com preocupações do ponto de vista do bem-estar emocional e do bem-estar psicológico quer dizer tratando mesmo antes de estar doente, evitando muitas vezes que as pessoas fiquem doentes. Este é um exemplo, mas um outro exemplo que podemos deixar aqui, que marcou positivamente a agenda pública com eh, uma agenda que hoje existe neste município, que é a agenda da saúde e bem-estar. Muito desta agenda tem a mão, o dedo, a mente, o corpo da doutora Fátima Paz. E por isso, por essa razão, lhe estamos grato. Teve naturalmente e tem acompanhado esta agenda da saúde e bem-estar, mas por outro lado teve uma outra uh, dimensão, muitas vezes desconhecida de muitos. Esta sua capacidade inquietante, tranquilizadora, humanista, mas inquieta. Inquieta não por si, mas pelos outros. Com a sua capacidade de instigar muitos profissionais de saúde, muitos técnicos, na realização de estudos. De estudos que são hoje fundamentais começarem-se a... Uh, a publicar e a meter cá fora, para se perceber, afinal, que esse trabalho silencioso, eh, discreto, é preciso hoje metê-lo à luz do dia. Não por uma questão de vaidades, não por uma questão de, de protagonismo. E eu sei que não é o seu perfil mas por uma questão de informação e de ajuda à própria população para perceber que o primeiro pilar da saúde deve começar precisamente pela prevenção. E por isso, lhe digo que essa é a primeira razão uh, que nos fez uh, agraciar a doutora Fátima Paz. A segunda Razão tem a ver naturalmente com o facto de, desde a primeira hora no contexto da pandemia, e é inevitável falar da pandemia, de ter aceito um enorme desafio. Um desafio que foi muito para além da dimensão do seu conteúdo funcional enquanto delegada de saúde pública o desafio de ter aceito a coordenação e a liderança deste grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que tem sido movido, que tem sido agitado, que tem sido, digamos, muito inspirado pela doutora Fátima Paes. E afinal, para todos os cidadãos, o que tem feito este grupo de trabalho? Terei oportunidade de, ainda hoje, de explicar isso. Mas muito tem sido este trabalho ao nível da avaliação, monitorização proativa dos planos de contingência. A pessoa da doutora Fátima Paz não se fica na dimensão de olhar os planos de contingência e de perceber se no papel as coisas funcionam. Ela é uma pessoa exigente, cheia de valores, de humanismo, como não me canso de repetir, mas muito ciosa, muito exigente e muito preocupada com os outros. Tem sido uma proponente de muitíssimas medidas, programas, ações para minorar os impactos desta pandemia no nosso território. Ela tem sido verdadeiramente a timoneira de uma equipa que eu considero uma equipa de excelência que tem sido vital para a nossa população e para evitar efetivamente estragos maiores. E tem sido timoneira em muitas dimensões na sensibilização na prevenção da transmissão, na dimensão da saúde mental, muitos programas como vamos nós por si, vamos conversar um pouco, o, muitas das iniciativas de muitos voluntários, associações, na sua ida com dando uma música aos aos lares, tem muito a ver com a inspiração da nossa Timoneira. Os simulacros com todos os técnicos dos, das herpes, dos lares, seja na dimensão dos privados, seja na dimensão uh, semi-pública dos nossos lares, têm tido nesse aspecto um papel irrepreensível. Aliás, bem evidente, uh, naquilo que tem vindo a acontecer. Nós, como imaginam, tivemos casos de Covid-19 em vários, em vários lares, em várias herpes, nunca com a dimensão de surdo. E porquê? Porque exerceram esses profissionais desses lares de forma exímia, o cumprimento daquilo que tinha sido os ensinamentos da doutora Fátima Paz, da doutora Lola e de todos os profissionais, do próprio comandante com as suas visitas ao local, com a doutora Lola. Conseguimos conter sempre, sem atingir à escala e à dimensão do surdo. Enfim, entre muitas outras razões. O mérito foi da doutora Fátima Paz em ter aceito este desafio e, por outro lado, pela sua energia e a sua capacidade de ir para além dos seus conteúdos funcionários e uh, de se colocar numa situação ainda de maior desconforto. Esta é também uma razão... Uh, e uma razão para esta atribuição de medalha de mérito. Uma outra razão que quero aqui deixar é que não basta fazermos ou termos a consciência da importância uh, que uh, os profissionais de saúde tiveram, têm e vão ter no combate, esta pandemia. A Dra. Fátima Paz teve a oportunidade de dizer com quem partilhava esta medalha de mérito. E, portanto, com isso e sem me querer repetir, quero apenas dizer que a nossa intenção também foi essa, a partir da doutora Fátima Paz, de poder agraciar esses profissionais de saúde, e cito a doutora Fátima Paz, uh, os médicos de saúde, de saúde familiar, o, o, a doutora Lola, os auxiliares dos centros de saúde, das extensões de centro de saúde, os enfermeiros, digamos, todos os que têm estado na linha da frente. E acrescentaria àqueles que deixou aqui, o Dr. Jorge, que tem sido inexcedível também no combate a esta pandemia, uh, deixar uh, também uma outra nota de agraciamento na figura da Dra. Fátima Paz, naturalmente aos vereadores, a todos os vereadores sem exceção, uh, como dizia há pouco, mas também... Uh, a estes profissionais, cuidadores, direções de, de lares, uh, gestores de lares na dimensão privada, uh, que têm, uh, representam aqui também um, pessoas e instituições que têm sido vitais. Queria também fazer, através da doutora Fátima Paz, agraciando a doutora Fátima Paz, estender este agradecimento a todos os homens e mulheres que estiveram, digamos, nesta frente. Seja os grupos locais da proteção civil, sejam os presidentes de junta que se têm associado. Esta é também uma medalha de mérito... Uh naturalmente atribuída e por mérito próprio da doutora Fátima Paz, mas extensível e de reconhecimento a todas estas pessoas. E por isso, uh, doutora Fátima Paz, quero deixar-lhe uma palavra simples, mas, como sabe, preenchida de emoção uh, verdadeira, sentida, Obrigado. O Conselho de Óbidos é grato aos amigos de Óbidos e, e a doutora Fátima Pais tem esse mérito de ser amiga de Óbidos e por isso os nossos concidadãos agradecem efetivamente esta sua dádiva.